Finalmente, um website de apostas confiável. Aposte nos seus jogos favoritos. Acha que sabe tudo sobre esportes? <risos> Prove. Rivalry.com. Patrocínio. Twitch.tv. Rapaziada, por que, que tem um cara platina no meu time, mano? E eu só vi agora, mano. É, não, é, não, é, não, é, não. Sangue de Jesus tem poder. Do Ai mundo. que disgusto, Marquinhos. Mano, Mano tem o platino no nosso time. Deus é mais, Dudu. <risos> o cara é... Meu Deus, Deus, Deus, o cara é platino mínimo é. real, Eu velho. Eu olhei o perfil dele também, ele é platina real. <risos> Mano, o que, que aconteceu com League of Legends, rapaziada? Too many thoughts <risos> on my mind I can't sleep at night, so why just keep riding? Mano, como é que os cara morreu o bot nível 1 Com todas as spells up, Dudu Que que tá acontecendo, mano Mano, tem o Vhager de Thunderlord, Marquinhos Ele acabou de subir pro mestre, o está Tá motivado Tô aqui, mano, mas tô querendo invadir o ele cara vai, também ele vai, vir, ele, vai vir, ele vai vir com ação de mim, 100% Tinha que esperar mais um pouquinho, mano Ó, oh, tá vem, quer ir tá não? Bom. Não, não, não, tá bom já. Tá. É, eu, não sei se é o Jigger, mas eu imagino que seja oh, ele. Ó, o cara tá aqui, o Acho... cara tá aqui, ó. Vem cá, Dudu. Eu não posso descer agora, não. só Não pode, não três. pode. Não. Ele tá vindo? Não. Acho que o cara vai matar lá, ó. Roubei o campo dele aqui. Boa. De novo o bot morreu, mano. É tão difícil, véi. Mano, é possível que é tão difícil, véi. Né, nem um pla... O platina até me acompanhou aqui, legalzinho, mano. Agora e o restante é? da rapaziada, velho? Eu vou lá reto, mano. Vou give a hora, um pra ir lá. O Vegas tá com 6 CS, cara. Flasha nele, Pantheon! Caralho, flasha nele, doidão! Você mata, fio! Ele vai ter que dar recalço, senão ele morre aqui, Ele não perdi muita wave, tá ótimo. Rapaziada, pelo amor de Deus, isso é só flashar, mano. O cara tá sem flash, velho. Ah, a Karma roubou meu Aronga Ela roubou o Aronga? A Karma do meu time deu o auto ataque no Aronguijo Sendo que ninguém meu podia Deus roubar Meu Deus do céu meu Deus do céu, cara Esse aqui é teste Não, pra cardíaco, é... rapaziada, nesse jogo <risos> né? É teste pra cardíaco, é teste pra cardíaco, É, <risos> absurdo, né? é só ficar suave, é. só é ficar suave né, que... Não, esse aqui é pegadinha é velho. Velho. E você reclamando o Platina, né? Tem que reclamar do Mestre ali, que é o novo Diamond da né, o cara tá aqui, ó. Tá. Acho que ele não arruma nada, não. Tô sem ignite. É? Arrumou, não, arrumou, não. Marquinhos ganha esse game que eu dou na tua trintão. Ah, matar Caralho, ele ele fez, Xará, porrada, fechou, velho. Fechou. fechou. Pior, que, pior que eu tô dando meu melhor, Xará. Vou só pegar nível 5 e vou. Véio. Só o golem maior, eu não vou terminar o resto. Não. Fechou, hein, Xará. Vamos em busca, pai. Ó, ignora no campo aqui, pra ir aí, Duda? você vai morrer agora? Nice, caramba, viado. Vou ter que te ajudar a puxar por causa do récord, vai ser muito ruim. Olha, ajuda a puxar aí, ajuda a puxar aí. Ó, oh, eu vou tentar não pegar a XP do carrito, véi. Ah, pode pegar, pode pegar. Pode pegar, pode pegar. Tá, pegar, então puxa logo aí. Bom que você já ficou um no level mais, então. Tá, pegar 6 nisso. Ótimo. Mano, eu tô big, velho. O cara tá 4, eu tô 6, velho. Então, é eu e tu, mano. É eu e tu. Foda-se, nosso time é ruim, velho. Foda-se. Tu, tu, e eu, véio. É isso, velho. Foda-se, foda-se. Tipo, um muito bom. Vou lá no mid agora. Ah, do Critico. Olha o TP do Kiko Easy, cara. É o TP do cara, mano. O TP do cara foi realmente, assim, muito paia. Pior TP que eu já vi na vida, velho. TR, né? oh, o Panthon vai ter né? Ou o ele, ele joga legalzinho. Se ganhar. Caralho, Fry, valeu. Tô aumentando pra mais 10 conto aqui, mano. Valeu, Fry. Vambora, filho. Não, eu tô tryhard, rapaziada. Eu não vou perder essa porra, não. Ai, caralho, qual é que eu caí? Tá cadeira. Olha a zica, vivo. Calma aí. Dudu, por que o Mario do joguinho Super Mario se dá bem na fase da água? Pera aí, deixa eu pensar um pouquinho que eu respondo. Tá, por que o Mario se dá bem na fase da água? Taralto, será o guerreiro ali? Porque, porque ele tem bastante armário, em casa? Ah, porque ele tem bastante armário? É. Quase. O é aqui, o Pico. É porque ele é marinho. <risos> tá sem flash, né? Vou tentar dar fair no E. Um, dois, si, e... Calma, fui. calma. Nesse fair assim, os caras não esperam do E, mano. O do não boa, tem cara. Boa, boa. Nossa, Panther então vai sobrar pro você, irmão. Você joga o direitinho, viado. Não queria que sobrasse pro você, não. Nossa, coitado dele. Pô, a dificuldade mano. de dar insta flash, mano, nos caras é surreal a dificuldade, velho. Aperta o flash, filha da mãe. Mas é da ali, ó. Hoje tô com o bolso cheio de donate ah, pra você. Eu não quero lutar isso não, mano. Valeu, BK. Obrigado pelos três contos aí, meu lindo. Mas deixa nós ganhar esse jogo aqui que a rapaziada também vai lançar a brava, filho. Obrigadão um, pelo donate aí. Dá pra ir aqui, Dudu, você não hypas não? Eu tô sem ult, velho. O Darius tá sem R também, se não me engano. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Boa, Marquinhos, porra. Na moral, velho, na moral, na moral. Em que mundo eu poderia contestar esse objetivo? Mas ali, em qual mundo eu poderia? E eu contestei. Em que Tem porra é, é essa, velho? Oh, bora, tá, bora Bora, bora, bora. Precisa ir ao nível que eu tô tryhard, velho. Stun ele Stun ele Isso. Calma, calma, ele pode destacar em mim, eu tenho que sair de perto, velho. Só vou sair Acho de daqui. perto, velho. Calma, calma, aí, agora eu posso ir, velho. Vai nele, vai nele, vai nele. Nossa, ele jogou muito que... mal, velho. Ele jogou muito mal. Isso. Ele matava Na nós. Na verdade ele jogou bem. Ele jogou bem. Ele jogou bem. Bem mano. mal ele, mesmo, ele mesmo tempo, velho. Ele jogou mal e ter ficado com medo de me matar, mano. Ele me matava isso. Eu não tinha mais skill nenhuma. Aí acabou é que ele tomou é meu é W. Ele Ele tomou ele meu W até, até o final de qualquer jeito, velho. E Você tá vivo no bot. Rajada, rajada, rajada. rajada. É Caralho, ganha isso, aqui do mais. Caralho, valeu, velho. Vai por LOL. Valeu, BK. Muito obrigado pelos 11 contos de donate. E olha que nós nem ganhamos o jogo ainda, rapaziada. E os caras já tá fidelizando no donate aí, fi. Muito obrigado pelo apoio, fi. Pra te voltar botar a voz. Acho que eu estou aprontando aqui, Dudu. Nossa. Ai, ai, na moral, velho. porra. Na moral, Dudu. Na moral, fiado. Na moral! Porra, do... porra! Na moral! É, é o time do amigo. É, é o time em busca galera? do humor perdido. Valeu pelos 10 contos de Donato ainda, ô! Ô, BK, tamo é junto. Ó, ó. Oh, oh. Uh! Ó, uh! uh! cheiro aqui. Vagabundo! Viu? Bom demais esse cara, mano, esse Pantheon. Fala do Platina aí, rapaziada. Fala aí. 6 Se... segundos, 100 segundos. Quanto? Pode ir, pode ir, pode ir. Foi, foi, foi, foi, foi. Pô, Berk, como é que você não sabe que eu tô aqui, velho? Ô, oh, o bagulho é não deixar o caçadinho crescer, mas ele tem 70 de farm aos 15 mim. tô gostando do que eu tô vendo, mano. Também tô vendo, tô gostando mesmo. O ah, tá eu usei zonias, tá velho, eu usei zonias, qual é? Vem que eu vou eu dar insta mamada, eu vou dar insta mamada, velho, acho que dá tempo. Caralho, meu flash foi muito bom, Marquinhos, Você viu ele? Não só sei que eu vou tentar emendar... ah eu ia dar R. É... Vocês é assustou nossa mano eu fui... é caralho fui velho oh Dudu, oh oh <cary> oh vou dar vou dar vou dar vou dar vou dar do. vou dar Ale, só fazer isso aqui agora. e vou Que, é que... Se ganhar, eu fortaleço com mais 10 contos, o Marquinhos. Caralho, gomuzão. Valeu também, meu nido. Muito obrigado pelos 3 contos de donate. Mano, os cara quer muito que nós... Eu, Dudu, eu acho que os cara quer mais que nós ganha, mais do que nós quer. Eles aqui que nós ganha mais do que nós quer, velho. Eu vou não, trazer não, não, essa não, vitória, não. rapaz, eu vou trazer. ganhar mais do que eu, não tem como, né? Porque eu tô, tô só Eu, eu quero Caralho. muito também, velho. mas pô, tá difícil, velho. Você vai ter TP? Não, né? Então esse aqui acho que pode ser bad call, véi. <risos> pode fazer, pode fazer, pode fazer, véi. Esse Cheirinho de medical, de véi. Eu desço, eu desço, desce, desce. Pode fazer, pode fazer. Ah, matamos o caça já. Eu já flanquei, flanquei, flanquei, flanquei. Tá aqui, tá aqui, tem aqui, aqui, aqui, aqui. Vou pegar o pike. Flashou ali em cima. Joguei bem agora na zona. Cadê aí, mano. Vai tomar um bagulho, cara. Tem um cara vem aqui. Vem cá, vem velho. cá, Dudu, vem cá, Dudu. Ó, Chega... ah, você tá atrás de alguém aí? Ó o pyke aqui atrás! Nossa, é, ele errou o R, mano. Graças a Deus. Cara, que na mão, Marcos. Caralho, eu não consegui dar o E. Eu matava ele no meu E, mano. Meu campeão ficou vai, não vai, vai, não vai. E não foi. Ai, tá achando que é Zybaron, velho? Não sei se eles estão baron. Eu falei lá. Eu 30 mim. PDL e não 30 reais. Ah, 30 PDL? Como assim? Nossa, obrigado pelo donate aí, Vitão. Não, não. Uhum. Vou lá, vou, vou top, vou, vou top. Subir lá no Muito obrigado pelo donate aí também, Vitor. Tamo junto. Caralho, não, nem ganhei o jogo aqui ainda, os caras tá donatando. Imagina quando ganhar, véi. Vou brotar, vou brotar, véi. Tô eu... tentando zicar a gente, Marquinhos. Eu tenho uma facilidade em dar R nesse cara. Tô tentando zicar, gente. Leva a torre, não. Vamos para nós, vamos para nós. Não, não, bora, bora, nós. Bora nós, bora nóis. A eu música até pausou, ele... viado. Puxar ela. Ô, bota pra a minha também, mano. Caralho, pausou junto, sin sincronia. Ó. Oh. Pausou a minha, mano, papo reto. Sincronia. Ó, vou pegar a minha, start. -ei start aí, start aí, start, -ei, start, Dudu. Vamos fazer, vamos fazer, confia, confia, confia, confia. Cheirinho de merda, que que você fala, Dudu? Meu Deus do céu, termina, termina, termina. Não dá pra terminar, vai ter que virar neles. Tô dando muito dano, velho. Boa, Vem, vem, vem, me ajuda aqui, Dudu. Vou sair, vou sair, vou sair. Tá, vou R, vou R Se eles for continuar, eu outro eles. Tá com Ó, oh, quero lutar aqui, sou especialista em um tá Dudu, sou especialista. Ninguém pra me ajudar, mano? Tô à boa, pô. Caralho, na moral, é que eu tô muito forte, por isso que tá dando bom. Quer voltar lá? Quer voltar lá? Eu vou ter o de de novo, velho. Vou, vou, vou. Chazin não, né? 30 sec. Na real, eu não hype isso não. Eu vou voltar mesmo, Marquinhos. Eu 100%. Vale. Bota mais 19 PDL na conta, então, Marquinhos. Que isso, velho? Valeu, vou até mudar aqui Ai, pra velho, não ser chato, lá na, na live mão, do Dudu, mano, mas obrigado dia, Marcos, pelo Marcos, donate tá aqui, aí também, dar, BK. Velho. Valeu, Vitão e o BK aí, velho. Você é louco, eu tô, rapaziada, também, muito obrigado, velho. Valeu pelos donates aí. Olha, mano, peraí, eu, eu tô achando que eu concordo com o, o Dudu falou. você está eu querendo eu tô, zicar tô, nós, tô, mano. Tô indo, tô indo. Ai, o cara deu um coragem ali no D R, DR, DR, Dudu. DR, DR, DR no Lúcio. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Boa, boa, boa, boa, boa. É barão, não, alma, alma, não, alma, ali, alma, né? alma, alma, alma, 100%, 100%. Vou deixar o Eko entrar aqui, velho. Eu tô sem smite por enquanto, mano. Tenta pegar a info dele. Ó, aqui, ele baixa aqui, aqui, aqui, aqui, surtou, surtou. Tadinho, mano. Tadinho, cara. Coitado, é... mano. Nossa, coitado. Eu não posso smite esse aqui, não, pra ter smite pro barão. Bora. Ah, que isso, velho. Que foi esse, velho? Nice. Que Cadê isso? a gaiola, mano? Nossa, senhor, flecha. Eu vou virar isso? aqui, eu vou virar aqui, aqui no bano, velho. Eu vou virar Cara, no Baron, que... já tá muito feio isso aí. Mano, tá, né? que coisa feia, não, velho. horroroso. Ô, oh, o Lúcia tá sem QSS, mano. Ele apareceu, é Insta R, eu não vou nem pensar, mano. Insta R, já vou guardar tá. o fur. Mano, eu, eu, eu hypo tipo GG mid mesmo. Fubala, full bala, GGzão mid. Yep. Só brotar, mano. Ganhar o quanto antes? Ô, esse panther ele não é platina, não, viado. Ele esperando a, a wave é. pra puxar, ele não é platina, não. É não, não é platina, mano. não, cara. É, não é, não é. Ó, oh, surtou, surtou, surtou, surtou, surtou, surtou. Que isso, cara. Surto, surto. Calma, calma, Dudu. Torrezinha bacana. Eita, porra. Isso aqui é tudo que eles querem, viado. Peguei o Lucian, pelo menos. Cadê você, cheiro? Vem, vem, vem, time. Alguém ajuda? Ai, se eu não morro no R do pai, que padrinho. Tô tentando chegar aí, mano. Ó o panteãozão da massa, aplicante. Panteãozão dá massa, né, velho? Dá massa. Olha da só. Massa. Que bala eu esse panteuzinho, claro. Nunca critiquei também. Panteuzinho bonitinho, <risos> mano. É, velho. Caralho, o cara jogou direitinho, velho. Mas eu, esse o cara é carinho tá do time dos caras, é podre, mano. O cara é paia também. Aí compensa um pouco esse pá. É isso. Ganhar o depois de perder 3, velho. Nice, rapaziada. Pelo amor de Deus, velho. Ganhamos um jogo, mano. Passei. 17 é oh o meu, gente. ali, vale. vale, Pera aí. Passei de 10 para 20 por causa 18. do Platina. Valeu, Frye. Muito obrigado aí pelos 20 conto, mano. O cara dobrou só porque era o Platina no time, né, mano. Obrigado a toda a rapaziada que donatou aí, mano. Confiando que nós ia trazer essa vitória pra casa. <risos> sleep at night so i just keep writing i don't need no help i don't need opinions so don't waste my time then i just been living online my city don't show me no love